Último episódio de Minecraft Aether, porque hoje é dia de doideira. Hoje nós vamos enfrentar o primeiro boss aqui do Aether. Hum, parece que eu preciso daquele com uma careta. Ah, tá bom, né? Meu Deus! O oh, ele está vermelho, ele está mais rápido, ele tá mais rápido. Calma, agora eu não posso vacilar, eu não posso mais parar para comer. Mano, olha minha vida. O algodão doce, na minha opinião, é a criatura mais fofa do Aether. Mas tem uma que pode competir com ele logo de frente. É primeiro algodão doce, você poderia oh, saber so, saber que tem que falar uma coisa aqui. ó, bom dia, gente. Bom, mais um dia de mês lajota, mais um vídeo pânico de Aether. Série muito doida que eu tô amando fazer. Espero que vocês também, para quem não viu ainda, a playlist completa ver todos os episódios. E hoje nós estamos na nossa casa. Casa que é muito linda e eu tava pensando uma coisa. Quando a gente fez a nossa casa, a gente fez a janela dela de nuvem azul, porque é transparente e é bonita. Mas a nuvem azul é aquela que quando a gente pisa, a gente voa super alto. Como vai é se eu pisar nela aqui tá no teto? Eita, ó. Como se eu estivesse voando na janela. Mas não acontece nada, né? Pra quem não tá ligado, ontem a gente foi naquela dungeon ali, olha. Bem ali. A gente derrotou o primeiro chefe do Aether. Ele é o chefão de bronze. O próximo é de prata, depois o de ouro e depois o boss final que nem aparece nessa lista. E se vocês olharem aqui, tem duas missões interessantes. A primeira é quando os porcos voarem, que é pra gente voar num porco que tem asa. E a do incubadora, que é agora você é minha família no nome da conquista. Hoje eu quero trabalhar em cima disso. Na real, o fato de eu ter feito essa parte aqui da casa é especificamente para isso. Eu também estou pensando em trocar a janela da nossa casa para o algodão doce poder ficar aqui em cima com a gente. Deixa eu fazer as contas aqui. Peraí, aí, três, seis, 12, 18, 19, 20. Nossa casa aqui nesse andar usa 20 vidros. No caso, eu tenho 13 painéis de vidro. Vamos ter que ir até a quantidade de 20. Aí eu tenho como fazer corante azul? Como faz corante azul? No Aether, no caso, né? Isso aqui tá corante azul? Ó, se eu clicar no vidro azul claro aqui nesse que é o oceano, Clica no vidro azul claro, pode ser. E depois eu clicar no lápis azul, que é o corante aqui, para conseguir ele, o único jeito é no lápis azul normal do Minecraft. Já o azul claro é ou com arquid azul ou com osso e lápis azul Então o que dá a entender é que não tem nenhuma flor aqui do Aether que dê corante azul. Eu achava que, que aquela maçã azul a Blueberry funcionava assim, mas não, não funciona. E essa árvore azul também não dá corante. Então nos sobra apenas uma opção. Esse foi a gata miando. Isso não é uma opção não, tá bom? <risos> É os redemoinhos. Querendo ou não, os redemoinhos trazem para nós itens lá do mundo de baixo. Então, existe uma chance que drop lápis lazuli. Se dropar três, já é o suficiente. E ó, dropou um graveto. Estamos quase lá já, né? Ou não. Slime, pode vir. Agora tem uma espada de fogo. É, esse redemoinho não dropou. Aqui eu consigo com essa flor aqui o corante branco. Na real, o cinza, claro, mas eu não quero muito ele. Olhando aqui na lista dos, do mod, a gente só tem flor roxa e branca e também tem uma folha decorativa de Natal. Legal, espera, mas e se eu misturar esse corante cinza claro com o corante roxo dali, o que acontece é um grande nada. Mas bom, voltando para o esqueminha das moas. O que eu quero é domesticar uma moa e como vocês podem ver, aqui temos uma moa azul, que por sinal não tá atacando a gente legal. Uma moa laranja muito fofinha também e uma moa branca. Essa que vai atacar. Não, teoricamente, as moas funcionam igual as galinhas. Elas podem do nada, dropar um ovo e dropando um ovo. Basicamente, a gente vai poder chocar uma moinha. Porém, tem vários tipos de moa de várias cores e consequentemente vários tipos. A moa funciona igual o cavalo, pode ter uma velocidade, uma vida ou uma altura de pulo diferente. Eu não sei qual que eu quero ter, tem vários tipos. Tem uma em especial que eu tô bem na dúvida, que é uma moa que a gente viu lá no templo da Valkyra, que é uma moa rara, uma moa preta de olhos vermelhos. Será que ela é uma super moa ó, seguinte eu tive uma ideia aqui não sei se vai funcionar ou não mas eu vou ficar perto daqueles demônios ali ó para ver se consigo lápis lazuli para fazer o vidro azul enquanto isso eu vou ficar na torcida que alguma dessas moas trope um ovo, porque aí a gente vai poder fazer o um teste. Aliás, eu vou precisar derrotar essas plantas que venenosas por causa que ela dropa esse a essa pétala de Aishur. e essa pétala. Ela é usada para alimentar as moas neném. Bom, eu acho que o mais prático é dividir nossos objetivos em partes. Então, primeiro, vamos pegar essa comidinha aqui. Cinco. Tá bom. Ai, oh, oh, oh. Que isso? Agora vamos ficar perto das moas aqui na esperança que elas, que elas dropem um ovinha né? Ó, um carvão aqui, ó. Eita, aqui também é perigoso de descer porque tem pouco slime aqui, ó. Mas ele tem uma moa. Mano, como tem tanto slime aqui. Pronto, quase não tivemos que derrotar slime, né? Quase. Consegui até um flint aqui. É mas a moa até agora nada. E aí, galera? Droparam algo? Meu Deus do céu, moa! Quase que eu tinha certo. Ela cobra isso daqui? Não. Bom, já que essas moas aqui não estão dropando, eu vou concluir que por enquanto elas ainda não estão dropando ovos. Vamos atrás de outras. A parte boa é que pelo menos elas não atacaram a gente, né? Mas a gente pode voltar aqui depois. Vou tentar pegar um pouco de areia pra gente fazer os painéis de vidro lá que a gente precisa. Aí, logo em seguida, a gente vai atrás das moas perto do templo da Valkyria. Se bem que a moa por onde ataca tá a gente, depois a gente derrotou o último chefão ali, né? Será que tem alguma coisa a ver? Na real, eu vou entrar nessa nessa dungeon aqui, já que a gente já explorou ela uma vez, agora a gente não precisa mais ter medo do que vai ter aqui. E, e vamos abrir os baús dela aqui. Olha, cascalho! Esse Boca eu não sabia que vinha. Aqui, ó, a outra entrada. Ó, mais dardo encantado, picareta. Oh, uma capa! V vamos equipar a capa. Que Bonitinha, parece um slime azul. Eu Quero mais capas. Achamos outra, mas é igual. Ó, ali tem uma moa, mas essa moa é agressiva. Mano, será que? Ah, não dá. Eu, eu ia tentar roubar o, o o drop bônus que tem aqui no baú. Mano, quer saber? Eu acho que eu vou derrotar esse chefão aqui só só para ver o que dá. Vou tentar atrapar ele aqui, né? Só para, né? Só para rir. Bom, eu vou tentar derrotar esse chefão aqui, mas de forma bem resumida, porque no último vídeo eu já derrotei ele. Ele não tá tomando dano? Tomou. Ah, ele quebra a parede. Tá bom, estamos aqui quase derrotando ele já. Tá sendo até que facinho agora que a gente aprendeu a derrotar ele, né? Só essa fase final que ele fica super rápido, que é um pouquinho complicado, mas nada demais. Aí, ó, foi. Vamos ver o que tem aqui. Outra espada de valquíria. Legal. Um escudo de repulsão, faca de trovão. Legal. Comidinha dourada e um arco da Fênix. Mano, eu equipei o escudo. Olha aqui. Oh, peraí. Bom, essa faca do trovão é bem como diz aonde eu acertar ela. Vai dropar um trovão, por exemplo, ali ó. Bom, de qualquer forma, a gente conseguiu ter que bastante loot, né? Vamos para casa fazer um capacete novo que o nosso quebrou e vamos ficar perto daquelas moas novamente para ver se elas vão dropar ovos. Né? Vamos ficar agora já perto delas, não é o coelhinho? E pelo que eu entendi. Ué, o escudo de repulsão não me defendeu? Mas enfim, pelo que eu entendi, as moas que não atacam a gente são as que podem dropar ovos. Ué, mas as moas que estavam aqui sumiram? Que ela é venenosa. Bom, fazer o que, né? Vamos para casa, guardar esse montão de coisa e se preparar para encontrar uma moa até elas droparem os ovinhos. Na real, elas estão aqui. Já droparam um ovinho? Não. Bom, mas elas estão aqui até agora. Eu acho que elas não vão embora. Então, mesmo assim, vamos guardar nossos itens. Gente, gente, eu tava vindo, eu tava voando até aqui. Quando de repente, antes de eu pousar pra ficar esperando a moa dropar um ovo, ela dropou. Obrigado, fofo. Ah, obrigado, obrigado. Temos um ovo azul de moa. Deixa eu ver o um livrinho aqui que explica um ovo dropado por uma dama azul moa. E se a gente colocar na incubadora, a gente vai ganhar uma moa com três pulos médios. Entendi isso bem, pulou no ar e a moa mais comum de todas. Tá, então a gente fica perto daquela moa dourada. Então vai conseguir um outro tipo de ovo. É isso? Foi o que eu entendi. O Olá, amiga moa. Oh, olha a minério do cara aqui. Ué? Ovo de moa laranja tava aqui na água. Ela é mais ou menos comum. Ela vai dar um pouco menos de pulo, mas ela é mais rápida. É, isso realmente ela é. Tá, agora só pra, pra ficar com chave e ouro aqui, a, a outra moa vai ter dropado. Aquelas duas eles são de ataque. O olho delas são verde. Aquela ali é moa de boas. Bateu o ovo dela aqui. Pera aí. Vou pegar vou pegar Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Tá, escapamos. Mano, aqui definitivamente não é um local seguro. Tem 40 mil slimes, planta venenosa e briga de moa? <risos> Tá, vamos ver esse livro aqui Ovo de moa branca Ela vai pular 4 de altura e ela é decentemente rara Legal, Peraí. Temos o um ovo de moa branca, azul, laranja E tem da moa marrom e da preta Mano, quer saber? Eu quero ter todas as moas possíveis Vamos para aquele templo da Valkyrie que tinha lá longeão E lá a gente vai achar a moa preta Daí o é marrom nós vamos ter que procurar também Mas agora nós vamos ter uma família de moas E vamos pegar esse minério aqui Dá licença, coelhinho Vamos pegar esse minério aqui rapidinho Por causa que a gente precisa fazer um capacete novo Ó, oh, nove já, boa Vamos coelhinho Mano, algodão doce Ó, oh, tá fazendo que sim aí, ó Mano, muito companheiro meu ele Sempre tá me ajudando Mano, e pior que Eu vou falar pra vocês De verdade mesmo Eu tava bem desesperançoso Achando que ia dar tudo errado Quando de repente Bum Começou a dar tudo certo Eu fiquei muito feliz agora Vocês não tem ideia Mudou completamente o meu dia E a minha aventura de Pai de pet Acho que não existe uma aventura minha No Minecraft que eu não vire pai de pet, né Acho que isso, isso é um fato já, né Ó, a gente vai cair nessa nuvem aqui Depois dela a gente vai dar um pouco mais Para depois ter o templo da Moa Hoje re... oh, até me confundi É o templo da Valkyria <risos> Olha só, estamos aqui já no templo da Valkyria, pertinho de casa. E aqui nós temos uma moa meio laranjada, que talvez seja marrom. E temos uma moa azul escura com um olho vermelho. Será que essa é a moa preta? Vamos, vamos descobrir aqui. Ó. É, Nenhuma delas são tá atacando a gente. Nossa, olha essa aqui, mano. Ela parece ser até malvada, né? é mal tenebrosa. Mas bom, nenhuma delas e nem essa azul aqui e nem o porquinho estão atacando a gente. Então acho que a única coisa que não cesta é ficar aqui tranquilo esperando, né? E aí, vocês já viram falar do mês lajota? Ô, mês lajota é da hora, hein? Dois vídeos todos. Dia no canal do Lajota, menos quando ele para para descansar um pouquinho, porque cansa, né? Mas cansa às vezes. Olha, escudo ativou de nada. Acho que é shift que ativa o escudo. Bom, acho que não me resta muito, ou fora esperar agora, né? Gente, passou tanto tempo que eu até prendi eles aqui para ficar mais fácil. A mo azul acabou de entregar um ovo. Eu vou, eu, vou, eu vou pegar, não, deixa ali. E eu acho que eu vi mais um barulho. Então, teoricamente, as duas mojas dro... é temos todos os ovos de moa azul Peraí, deixa eu precisar aqui ó ó moa um dois três quatro cinco temos aqui ó, ó branco azul marrom preto e laranja temos literalmente todos os tipos de ovos de moa mano doido demais agora vamos simplesmente para casa para a gente poder ser feliz sendo Pai de Patch. vou ter vários pets diferenciados, hein? Bom, se passou um tempo, estamos aqui em casa. Eu aproveitei para pegar umas linhas no caminho, eu peguei o máximo que eu pude, já que é muito difícil conseguir. E também coloquei aqui os vidros para esquentar. Se eu não me engano, tem um vidro aqui nesse baú. Então, com isso, a gente vai poder fazer aqui mais painéis de vidro. E vamos deixar eles brancos mesmo? Assim, ó. Bem bonitinho. Aqui, é Pronto. Agora aqui e aqui. E com isso a gente vai poder pegar o algodão doce e levar ele lá para cima com a gente. Qual é o algodão doce? Vem, vem cá, <risos> fica aí algodão doce. Agora esse é o seu quarto e o meu no caso também, né? Vou deixar aqui umas plantinhas para as moas. Eu não acho que elas vão comer, mas mesmo assim eu quero. Por enquanto vai ser essa salinha pequena, mas depois eu aumento de plantar mais aqui também. né? só para ter plantação bonitinha aí, ó, bem legal, né? Deixa eu guardar o que sobrou aqui. O próximo passo é a gente fazer uma incubadora. Vai usar oito pedras e uma tocha para nossa sorte. A gente tem bastante pedra e tocha. Então pronto e ó conquista <risos> com isso temos as incubadoras. E agora o próximo passo é a gente colocar elas aqui, então. Uma, duas, três, quatro, cinco. Em cada uma delas, a gente vai colocar um ovinho de moa. Na real, eu só quero separar uma coisinha aqui, tanto para ovo laranja quanto o marrom. Deixa eu ver o que fala sobre eles aqui. O ovo marrom não dá nem para colocar aqui e o ovo preto dá. A moa preta consegue pular oito blocos no ar. Não fala sobre a velocidade dela, mas é a mais rara de todas. Que legal, hora, né? Bom, para as moas funcionarem no incubador, a gente precisa colocar tochas aqui. Eu tô com medo de não ser o suficiente. V vamos fazer mais tocha enquanto isso. Cara, não eu posso acreditar que a gente vai ter moas Deixa eu guardar esses gravetos aqui do mundo normal Que a gente nunca usa eles Tá, e enquanto isso, já que eu peguei linha Eu vou descer lá com o gudão doce pra gente buscar couro Porque com o couro a gente vai poder fazer a cela Pronto, e ó, as barrinhas já tá subindo Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas pelo menos Agora a gente tem bastante coisa Deixa eu fechar aqui, gudão doce, vamos buscar a cor Pronto, já tenho quatro couro Lá em casa eu tenho no mínimo um E a gente vai precisar de cinco, então já temos a quantidade suficiente O meu objetivo é ser o mais rápido possível Porque eu não quero perder por nada o nascimento das nossas moazinhas vão você tão fofa Peraí Boa, hein? Escudo Tô começando a achar que o escudo só funciona às vezes eu Ainda não entendi muito bem como ele funciona Enfim cela feita E também agora que a gente tem linha A gente pode fazer esse colar, né? Mas deixa pra depois Agora eu quero, quero ver o nascimento dos meus filhos Na real, peraí que eu acho que tem uma coisa que tá faltando Aqui Se eu não me engano Elas comem essa pétala aqui pro crescimento delas Bom, gente, vou precisar a ajuda de vocês também Por sinal, pra comentar o nome pra cinco moas Porque eu não vou conseguir arrumar cinco nomes nem ferrando Mano, será que falta muito? Tá quase lá. Mano, a gente vai ter moas, que da hora. Mano do céu, tá quase lá. Olha com um pouquinho falta. Será que vai ser todas de uma vez? Será que vai ser uma só? Como que vai ser? Pera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu quebrar essa placa de pressão, que daí eu fico aqui, ó, só esperando e daí na hora eu quando eu precisar sair colocar ela aqui. Mano, eu tô tão animado. Olha só, falta só o um Tiquinho. Mano, a gente vai ter moa, isso merece muito gostei na moralzinha. Ó, ó, ó quanto falta? Nasceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Mano do céu, temos cinco boas. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui e toma aqui. Mano, são nossas, nós temos as cinco. Ó, tem a branquinha, tem a azulzinha, tem a preta com o vermelho, tem a linginha e tem essa marronzinha aqui que é mais amarelada, né? mano Gente, sério, ó o barulhinho que fica. Eu vou esperar elas crescer agora Porque daí a gente vai poder montar nelas, na real Mano, é o poete mais fofo do Minecraft <risos> Bom, só que de qualquer forma, hoje o dia já tá longo Então vamos dormir e vamos esperar amanhã para elas crescerem e a gente poder voar com elas